E aí a, a, a outra questão que... o que mais acontece na obra, as instalações são responsáveis por vários problemas de obra. Ah, é? Instalações mal projetadas e mal executadas, enfim. Porque chega lá na obra, ela começa a bater, chocar com um monte de coisa. Porque é o negócio que está atrás das paredes, né? Só vai vendo na hora de oh, vezes... Menino, na obra de steel frame eu fico louco, viu? Que o povo de instalação adora cortar os perfis. É como tipo, se fosse um perfil uh. estrutural, É tipo pilar. É a mesma coisa que eu quero cortar esse pilar, ele corta os perfis. Não é porque eu precisava passar o tubo aqui. Amigo, tem um furo de serviço. <risos> Se não cabe um fundo de serviço, faz um negócio para frente, uma parede de palco, mas não corta que seja é estrutural. Porra, é. Meu. Olha aí, tá vendo? Então, é, no, no Steel Frame, a gente ainda... Isso é muito mais facilitado, né? Igual você falou no começo. Nossa, a instalação para Steel Frame é, é lindo, né? Você não, eu digo a... que os bombeiros e eletricistas amam a gente, por Eles veem aquela parede oca, é a felicidade pura. É lindo, é lindo. É, muito melhor, muito mais, muito mais otimizado. A construção mais inteligente, né? É. Quando a gente pega aí as construções que a gente tem até hoje... No... Eu, eu sou um fã de carteirinha de steel frame. confesso. Quando a gente pega as obras que a gente tem hoje no, no, no Brasil, que ainda são bastante... O sistema construtivo é muito atrasado, muito antigo, né? Uhum. Não é um sistema tão et... Et... inteligente, né? Então, ele é menos, menos eficiente. Uh, a gente ainda, muitas vezes, tem, depende muito de qualidade. De, lógico, a mão de obra ela sempre vai exigir qualidade, mas tem, por exemplo, o steel frame. Você vai saber até falar melhor, mas é muito mais racionalizado. O cara tem que saber muito mais apertar parafuso certo do que assentar um tijolo certo. É verdade. É, é muito mais simples. É simples, é muito simples. Né? Ah, eu já brigaram com... comigo que eu falava que era muito fácil. Eu falava, não, eu não pode falar que eu faço. É Valoriza o nosso trabalho. Falava, é simples. <risos> Nunca mais falei fácil na vida, viu? Agora é tudo simples. <risos> é, e aí quando a gente chega lá nas obras convencionais, dá muita incompatibilidade. Quando não é feito isso no, na fase de planejamento, né? Entendi. Aí a gente tem aí várias e várias e várias imagens de tubulações cortando pilares, cortando vigas, <risos> cortando... fica baltante. Não, é só no steel frame, né, que o povo não, sai cortando. Não, não é não. Tem que passar um tubo, ninguém compatibilizou, ele quebra a estrutura e passa o tubo. Isso dá muito problema em obra, instalações, porque ela começa a chocar. Porque assim, a galera muitas vezes compatibiliza a arquitetura com a estrutura, né? É, que é uma coisa que tá mais nítida ali, tá mais na cara. Uhum. E aí esquece as instalações. E aí chega na hora uhum. da obra, tem que sair quebrando coisa pra passar. Caraca. É, isso é terrível. Então, isso não tem nada de eficiência, né? Não. desperdício de... É, você tira a segurança, né? Depois vai aparecer um monte de trinca por causa dessas coisas. Não é que vai cair necessariamente, mas vai trincar tudo, vai ficar feio. Você... E desperdiça material, enfim, é são N fatores. E não, eu posso falar? Acho que pior é tempo, gente. Hoje a grande maioria das pessoas entenderam que tempo é dinheiro, né? Ninguém quer ficar refazendo ou então gastando mais tempo quebrando o pilar para passar o tubo, cara. Exato. É um negócio muito louco. Eu acho que perde agilidade, perde o sentido. Perde o sentido. É total, total. Perde a o questão da, que a gente está falando da, da, da, de eficiência, e até você, você levantou aqui que as pessoas estão percebendo cada vez mais, né, com o tempo, que vale muito mais a pena planejar antes, com calma, do que só sair executando. Claro que isso ainda precisa melhorar muito, mas já vem melhorando aos pouquinhos. As pessoas aos poucos estão começando a perceber que, que, que faz muito mais sentido isso. Então, você planejar antes, pegar esses projetos, compatibilizar eles, colocar aí, a gente tem hoje vários softwares que ajudam muito a enxergar isso, porque antes era tudo no 2D, né? Uhum. Aqui, no, aqui no Brasil, a galera fazendo 2D, você tinha que olhar por cima. Não, isso, tem gente que tem dificuldade com visualização 3D e não enxergava que tinha coisa se chocando, né? Uhum. Ou não parava nem para pensar. Eu, desde, desde o início, eu já pensava que esse cano vai ter que passar em algum lugar. Onde que ele pode passar, onde que ele não pode? <risos> então, isso gera muito conflito. Quando a gente planeja antes, a gente evita todas essas dor de cabeça na hora da obra, né? Que aí a gente tem que juntar aí. Arquitetura, estrutura e as instalações uhum. para ver se ninguém choca com ninguém. Né? Sim, Porque sim, sim. O de arquitetura, quando é as paredes, a gente pode passar por dentro, mas estrutura não pode. Quando pode, em casos muito específicos, mas assim, sempre o primeiro passo é tentar evitar. Cara, a gente vê atrocidades acontecendo, falar bem a verdade. Eu já vi. <risos> eu já vi galera furando viga em apartamento, em prédio. É mesmo, é? Porque era apartamento antigo, e pior que assim, executou. executor Mas deixa tava... fazer uma pergunta. Ah. O profissional que está furando a viga, ele não tem ciência que isso pode afetar a estrutura da viga? Deveria ter, né? Neste caso em específico, a pessoa ainda estava se achando. Porque eu falei que não poderia, a gente não faz, não passa no nosso projeto é tubulação em, em estruturas, em vigas e pilares. Aí ela falou que eu, nesse caso que eu não entendia de obra. Eu falei, pô, tá bom, né? <risos> Aí... Cara, eu fiz, eu fiz, eu cheguei de fazer uma live com, com um especialista em estruturas, em cálculo de uhum. estruturas, para falar sobre esses assuntos, porque são assuntos que vêm à tona. Né? Ah, pode ou não pode furar, não sei o que. E o que é que acontece? Existem até empresas especializadas. Até para se fazer um furo, você não pode furar de qualquer jeito tipo. não pode chegar lá e martelar e furar. Tem uma empresa, ela chega, ela tem uma máquina certinha que faz... Ah, um... eu já vi que faz um furo redondinho, perfeito. Redondinho, perfeitinho Parece uma serra-copa. Que... Isso. Tem que ser calculado, tem distância certa, não pode ser sair fazendo um furo do lado do outro. Uhum. São vários fatores a se considerar. Isso era um apartamento e um prédio, para você ter noção. Então, essa questão da gente ter essa planejamento antes, essa compatibilização é fundamental para que seja realmente eficiente, segura, né? Que funcione tudo certinho e para chegar na hora já saber o que vai fazer, não precisar ter surpresa, né? Eu gosto de falar para o pessoal que na obra só pode chegar a solução, não pode chegar problema. Se você não compatibilizou, você está enviando um problema para ser resolvido na hora. E quanto tempo você gastaria para resolver isso no escritório e quanto tempo você gastaria para resolver isso na obra? E o quanto que custa isso? Pois é. Mão de obra parada para resolver problema, quanto que, quanto que custa? Quanto custa é? isso? E isso tem que ser resolvido, às vezes, por pessoas que não são os profissionais adequados para estar tá resolvendo? Pois é.